Isso, é um pouco. Tá dando B já. Guarda a vida, Relaxa, não, tem aqui mesmo? guardar, eu vou jogar. Tem Alp, tem Alp aí, não. Que isso? Que smoke é essa, mano? Parker, maluco, pode pegar vocês nas costas. Tô cego, vou, morrendo, vou morrer, não morri. Matei, matei bomba. Relaxa, segura segura, segura, segura, segura. O caramba tem um costa. Nossa, olha essa tá bomba. Vai ter céu, céu ou CT? Meu Deus! Ah, ah meu papai! Deus. Meu Deus! Deu tempo? Deu, né? que é essa, papai? <risos> Sejam bem-vindos ao CSGO mais bonito que vocês verão na vida de vocês. CSGO com os gráficos no Ultra, CSGO com as texturas remasterizadas. Tá tudo muito lindo, vocês nunca viram algo parecido. É o limite da Cersei 1 e melhor com as novas 15 do CSGO, as skins mais recentes que foram lançadas na Revolution Case, M4A4 do Temacau, AK-47 Headshot, AWP do Ediri. Eu posto esse tipo de vídeo aqui no canal há muito tempo, vocês sempre dão um feedback sensacional. E dessa vez é em um mapa clássico e um mapa que, com os gráficos no máximo, é muito bonito. Pesado, mas bonito. E no caso, o mapa da Cache. Então vem comigo, vocês vão gostar. A gameplay tá muito bonita. E ó, prestem atenção. Durante o vídeo, irá aparecer um código muito escondidinho. Um código de oito dígitos. E a primeira pessoa que encontrar esse código e mandar pra mim lá no Instagram. Vai ganhar essa K47 Tons de Preto. Que na minha opinião, é uma das mais bonitas e versáteis do jogo. Então deixem um like, se inscrevam no canal, assistam um o vídeo com atenção. O primeiro que achar e é mandar no Instagram leva cá. Fechou? Vai tá bem escondido, rapaziada. Então, os atentos na tela.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 Quem que tá comigo? Sou eu, sou eu. Vou meio então. off Vai, fica, fica da rua, ajuda o meio lá, depois faça seu É assim que você joga o cash pra quem não sabe. Ah, tem A. Tá beitando. Tá entrando, tá entrando. Matei um. Matei outro. Uh! no Tem mais aqui, tem mais aqui. Ah, agora eu vou jogar. To... Não, Aí ah, eu tomei. Ele tá aqui, Hum, rua, rua. Aí. Sou liga. Ah, a gente vai perder esse round ainda na cristal Por favor, me ajuda Ct, tem céu, céu, you céu, you céu, you céu, Espera, Ai Que isso? É o Medina joga, joga, tá? É, joga pra... 5k Nossa, homem, tá me onde? Boa, mano. Joga muito Eu tinha certeza que a gente ia perder esse round, mano Juro Vamos lá, mano Essa ump aqui, de verdade É a ump mais bonita é, da história do CSGO, cara que que é isso, gente? Que louco, velho. Deu meio? Caraca, o Lucas voltou ah, 30 vezes já no vídeo. Véio. O que é que você acha do arroz dele? Fenomenal. É da eu garagem, hein? É, é pra B. Deu B meio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É pra visto... B, pra B, pra B. Tem Bomba tá aí já? Tem duto. Boa, Luquinhas. Boa. Boa, Nunes. Tá, tá esconder Rocha. Qual é a a Tem pra cá. Chegando, Vamos, vamos. Puxei a é M4, eu gosto muito dessa M4, rapaziada. É no é 4 é é Raul, né? Não, não é Raul, é a Temac Raul. Pega no meu pau. É a Bendy Otaku. Bendy Otaku. Ah, sim. Mas é bonita, mano, eu não Vamos ver então, pai. Tem A. Matei um. Matei outro. Filha é da mãe, morri. O Medina me varou. Ae! Ah, é. Entrei pro meio. Boa, Do... boa, boa. Meu Deus! Boa, boa, boa, boa. Garagem, garagem, garagem, garagem, Filipão. Aqui <risos> é tinha um pro meio aqui. Puta, tá rápido e ligeiro. Dá, dá só pra ganhar, Felipão. Tá salva essa K, salva essa K, salva essa K. Confia. Jogo inteligente. Mano, ah, vamos fazer um eco, rapaziada. É, ruxa todo mundo garagem lá, só o Filipão ficar só do B com essa caixa escondida no bombe. Eu vou bangar pra vocês garagem. Eu vou smocar a garagem e bangar lá dentro pra vocês ruxarem. O Filipão fica é, só do B. Mano. Ok. Vou bangar, segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco, segura um pouco, seguro um pouco. Banguei. É aí, Aí. Me... Tem um meio aqui. Ele varou a gente da caixa, da. É, é, um pixel. Entrou bomba, entrou bomb. Boa. Boa. Ela é rica, pai, OnlyFans. Cala a boca. Esse round aqui não pode perder, hein, rapaziada. Não, Boa, Você é branco. Segura, segura a vantagem agora. Segura vantagem. Bezinha quente. Não, voltaram aqui pra garagem. Você tá avançado no meio? Eu acho que eles vão lá, tá aí, ó. Nossa, matei. Não sei como, ah. mano. Eles estão indo aí, Ria. Eles estão indo aí, Ria. Tomou. tomou. Eles estão humilhados. Nossa, que banho. Tá em tá tá garagem, Ria. Tá em garagem, tá garagem. Então, Só sobe, sobe aí, galera. Oh. Falando em garagem, garagem é minha. Tá lá. Tomou gas! Tomou gas! Agora o que, maluco? Porta azul... Pera, pera, pera aí. Eu tô com... Porta azul e garagem tomou tomou gas. Medi, Filipão. Descantei o alto, Dupes. Tem que comer, tem que comer uns dois antes. Ah, meu Deus. Oh. Não, ah, não Muni, você tem que ser mais ligeiro, cara. Vai pra cima, no shield, mano. Vamos, vamos, agora a gente ganha, rapaziada. O cara, baixou, mano. Ai, galera, agora não pode perder mais, não, mano. Ó, meio. Tem mais meio. Cara, não sei se esse smoke funciona ainda, não, mano, mas vamos. Joga safe aí, Rocha. safe aí. Matei outro, Ixi, Maria. Tô virando o lado. tu tá mirando. Ah não, o Mano, pode ter passado o Rua no timing, viu, mano? Não, não, eu tô. Ah, só tem um, velho, que é isso? Ah, meio, nossa, tomei uma bala linda, Lucinha, jogou. Rapaziada, vocês aí gostam da ou do Duallery ou preferiram a Rulor? Lore? Eu, mano, gostei mais dessa, assim, nenhuma, me apaixonei, né? Mas essa é a melhor que a do Rulor. Lore. Vou pelo e-mail. Puta, é tudo lá, velho. Meio, morri. Boa! Esse pode estar tá chato. round, Flipão. Pode round. Defusa um, defusa você, Flipão. Aê, boa. Nossa, que ah, balinha. Joguei, tá? Joguei, bota o jogo. Jogou, três, jogou, que jogou, tá jogou, pai. jogou, jogou, jogou, jogou mesmo. Ainda fiz um simple da Deep Web agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabe desmocar a garagem, Lucas? Dá. Sabe desmocar a garagem? Não, não, não. Ó, vai lá que eu vou bangar de de pra você. Relaxa, não precisa esmocar não, eu bango lá. Ó, banguei. Isso, Nossa, já vamos voltar de já. Ele tá solo, mano. Isso daí é um problema, tá? Isso é um problema. Guarda Relaxa, dá um kit guardar, eu vou jogar. Tem AWP, tem AWP aí, Dawk. Que isso? Nice! É essa mano, Até tem um lurker maluco, pode pegar vocês nas costas. Tô cego, vou morrer. Não morri, matei, matei. Bomba, relaxa, segura, segura, segura, segura, segura. Não plantaram ainda. Tem um costa. Nossa. O eu grupo é dessa tá bomba. Vai até céu, Tá aí, Céu ou CT? Meu Deus! Ah, meu papai! Deus. Meu Deus! Deu tempo? Deu, deu né? Deu, deu, deu. Esqueça, é papai. Deus. Ai. Quer picar lá garagem ou verde? Tem, tá aí, Banguear. Mano, eu vou fazer uma loucura aqui, presta atenção. Muitos meio, Ian, muitos meio. Menos 70, um tá. Porta tu também? É. Puxou o Gui aí. Tem rua, tem rua, tem rua, tem meu rua. mano. Tem rua. É meu Deus, quase que eu pinei. Ah, esqueça. Mano, eu pinei muito no segundo cara, velho. Mano, eu vi, mas. Se tivesse mais um, eu ia perder o round, juro. Felipe, quando tem um alp já, não pega o outro, não, tio. Eu isso. Aqui, aqui. O que é isso, passou rua, irmão? Ah, não, ah, não, não. Rua? Passou, passou. Matei. Olha essa bang O cara da Eletro Paulo. <risos> mas matei. Galera, é, presta é atenção. Mano, o B aqui sem parar, velho. Vamos só, vamos plantar. Posso plantar? Pode. Olha a cara aí. Ai. Tomei de algum lugar, galera. É. Um deve aqui, matei um. Tem mais um. Costas, costas, costas, aí cortas. ferrou, tá? Aí, aí acabou. Aí acabou caramba. Ah, meu Deus, cara. Olha essas balas, velho. Tá aberto pra você, tá aberto pra você, tá aberto pra você, tá aberto pra você. Não, não, cara. Eita, caralho. Essa capa, papai. Essa K, meu mano. Tá maluco. Boa louquinha. Entra, galera. Vocês estão esperando o quê? Nossa. Encosta, tira a cara. Eu falei que não segurasse. Cara, só vai agora, cara. A cara. Tô oh. Tá em cima da caixa, não sei o nome daquela poção. Empilha, empilha, empilha, empilha. Boa! Ô verde, o que, que você tá fazendo embaixo do céu, cara? Ele tá jogando muito. Boa. Ah, ah, mano. Ó, vem cá, Felipão. Agacha aqui, agacha aqui, agacha aqui. Ó, eu vou pular. Quando eu, cair na sua... Quando eu cair na sua cabeça, você já sai correndo com tudo pra frente, com a faca na mão, fechou? Tá, vai. vai pulei. Ai, não deu pra dar o ambush. Acho que aqui tem teto, mano. Acho que eu passei, passei aqui. Tira a cara, tira a cara. Tira. Ah, não, mano. Sai fora, velho. Firmeza? Tem céu, Felipão, não sei só. eu sei. Nossa, que entra, é isso? Entra, entra, galera. smoke. Não, smoke céu, Felipão. Pô, Felipão, céu ainda. Come CT no shield, Felipão. Na mira, confia-se. Pior que eu, eu matei o cara daquele. Provavelmente passou a... Olha os figuitos. Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Ai, vamos empate. Empate ou nada. Não morre, não morre, segura um pouco. Tem pra implier. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Boa, Felipão. Banguei rua. Nossa, bombe bombei. Bombe! Quem bagou aí, velho? Pra... Valeu, Meu Deus do céu, velho. É assim que se joga o cash pra quem não sabe.